E pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu estou jogando uma FT3. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fiquem à vontade. E eu estou enfrentando o G. Então é isso aí, bora pro vídeo. O que sair da Game Dove que tá na descrição. Yes! Round 1 Hoje o jogo vai pegar fogo nessa FT, viu gente? E me lasquei, porque veio, ó, o G. Graça, mano, deixar ele ficar se afastando não. Vai ficar jogando a magia dele. Tá! Soltou o VT, lascou. Agora você vai ver. Eita! Essas bolinhas que ele tem. Gente! Que isso! Não é possível! Olha! Eu não fiz nada! Vou mostrar que eu não tá com brincadeira, não. Meu! Preciso puni-lo! No... Agora ele vai ver. Meu. Ah, homem que não para. Agora se Toma, carro o Pilão na cara. Vai, não é pra dar vez? Vai, ah. Ah, esperta. Agora é você vai. Se eu não tivesse defendido, era a morte certa. Lá, Toma laje. Toma! a na cara! Meu, ele costa no chão, lascou minha vida. Tá pra lá. Ah, saiu do agarrão do urso! Eita. Toma! Olha o cara tá esperto. Chega, né? Toma! Ah! Não, já era. O cara veio que veio. Round one. Mas não vai ficar assim não. Toma! Ah, rasteirinha! Toma! Vou pra cima! Ah, não pegou meu golpe! cai fica aí, fica aí! Fica aí! Volta! Not my day. Round 2. Fight. Ai, toma. Não. Ih, na, cara cabeçada horiar. Ah. Chega, né amigo? Quase que tu sanguei sai da tela. Sei, que é isso? I am the protector of Russia Sky. Proteto do céu! Toma pilão! Not my day. You win. Agora você vai ver. Round 1. Fight. Tu por mim, gente. Olha. Não nem falar na atenção aqui, ó. Opa, com esse roubo pra lá. Pra cima. Fica lá. Agora é, é certo que é morte certa. Tchau! Tá até um alívio. E vai ficar roubando, né? Na magia. Tem que ir pra cima, gente. Com muito cuidado. Ah! Saiu do meu golpe. Olha! Toma! Calma lá. Ai! Que golpe chato. Agora você vai ver. Meu, eu defendendo, tentando achar oportunidade, mesmo assim, ó. acaba acertando, agora você vai morrer. Falta muito. Pessoal, torça por mim. Carro é um do osso que eu me lasquei agora. Deveria ter dado aquele golpe, gente. Muito cuidado. Saiu! Fiz punição errada! Mas cara, para um pouquinho! Toma! Ah! Aí não, meu! Perfect me também não! Socorro! Cara, assim também não! Preciso fazer alguma coisa! Toma! Toma, mãozinha! Tudo bem, pelo menos eu não perdi de perfect. Vou tentar recuperar isso, gente. Torçam por mim, por favor. Se quiserem dar dicas, pode ficar à vontade, tá? Eu preciso melhorar. Esse G é muito complicado enfrentar. Top, Freula! Vai lá! Um Acima, ó, oh, saiu do meu golpe. O cara sabe jogar de sanguef? Só pode. Ou então tá assistindo muito Game Do. Toma, sabe meus golpes? gente, não deixa eu fazer nada. Chega. Ah, não. Tá demais. Round Ah, cara, agora. Toma, pilão. É a minha vez de bater. Toma, cabeçada. Volta. Toma. Toma. Pra pular e nada. Esse sou ele. Eita. Coloca o seu pé aí pra você ver. Nossa. Que robo. Toma. Agora você morre. Correia! É, hoje não foi seu dia. Woo! É, Eita! Vou começar, começar. Olha! modo difícil sair desse golpe. Da bola que acerta você. Magia que tratar de você é difícil. Calma hum, lá. Tô, tô me aproximando. Toma! Pilão! Tchau, amigo! Chute. Esse chute eu dou com gosto, porque quase que eu morro. You win. É difícil essa FT. Round one. Fight. Eita! Eita! para lá! Pra cima! Ah! Toma, garrodu! Ah, V-Shift, tá lá! Ele saiu, gente! Toma! Eu ia dar um, um meu pilô, mas não deu certo. Deixa ele soltar a magia dele, que vai ver. Toma! Só mais um golpe! Vai! Foge aí! Nesse V-Shift! Ai, esse V-Shift é foda! Ah. Calma lá. Toma. Achar ele nesse canto. Lá foi. Eu ia dar a cabeçada ali. Ó. Tomei fogo especial. Agarrou Toma. Ah, saiu de lá. Ai, cara tá um pouquinho ruim aqui gente desce pilão parecia que tava dando lag, gente you win Pessoal, espero que vocês tenham gostado Obrigado por se inscrever no canal Compartilhe com seus amigos e amigas E é isso aí